Iniciemos nossa Santa Eucaristia, invocando a Santíssima Trindade cantando. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. estamos aqui. Todo o povo de Deus cantando, bem bonito. Em Em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para louvar e agradecer, bem dizer e adorar, estamos aqui, Senhor, ao Teu dispor. Só de sua voz, querido Romeiro, cantemos bem bonito, saudando a trindade santa. Uma salva de palmas bem bonito à Santíssima Trindade. Queridos irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite! Boa noite! Ih, que boa noite fraco, né? Vamos dar um boa noite em clima de festa, solenidade de Nossa Senhora. Boa noite! Boa noite! Que coisa bonita nos reunirmos neste dia em que celebramos nesta paróquia a solenidade de sua padroeira, Nossa Senhora do Livramento. É bonito ver os Romeiros enchendo esta praça, mesmo em tempos tão difíceis, mas os Romeiros recorrem sempre à proteção e o socorro da Virgem Maria para os livrar de todos os males. É por isso que na Ladainha nós recorremos a intercessão da Virgem como mãe dos doentes, mãe dos aflitos, mãe daqueles que não têm perspectivas. Esta é a nossa vida, queridos filhos e filhas, diante desta pandemia. E diante do coração de Nossa Senhora do Livramento, nós viemos agradecer. Agradecer o dom da nossa vida, agradecer a sua presença materna no nosso meio. Agradecer porque Deus nos preservou até o presente momento. Tantos partiram desta vida, tantos tombaram, e o Senhor nos conservou. Uma salva de palmas a nosso Senhor e a Nossa Senhora por sua intercessão em nossa vida. Hoje também temos a graça de celebrar além da solenidade da festa de Nossa Padroeira. O dia em que se comemora os 80 anos da bênção da pedra fundamental do santuário de Nossa Senhora do Livramento. Esta casa acolhedora, que acolhe tantos romeiros durante tantos anos, de tantos lugares do nosso Ceará, do nosso Brasil, e de várias partes do mundo. Hoje rendemos graças aos sacerdotes, aos inúmeros devotos, aos inúmeros benfeitores que contribuíram para este grande, para esta grande obra de fé aqui na nossa paróquia. Por isso, queridos filhos e filhas, em sinal de agradecimento, vamos pedir perdão a Deus, dos nossos pecados para que possamos celebrar esta Santa Eucaristia com dignidade de filhos e filhas de Deus. Cantemos, suplicando o perdão de Deus. Confesso a Deus a vós, irmãos, tantas vezes. Por minha, Por minha culpa Tão grande culpa, culpa. Suplique o perdão Senhor, cantando piedade, Bem bonito. Cristo piedade Tem piedade Ó oh Senhor Senhor piedade Cristo piedade Cristo piedade, tem piedade, ó oh Senhor, Senhor piedade, Cristo piedade, tem piedade, ó oh Senhor. Deus, Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Celebrando a solenidade de nossa Padroeira, Nossa Senhora do Livramento, celebrando também os 80 anos da bênção da pedra fundamental, do santuário da Mãe do Livramento, elevemos aos céus nosso hino de louvor, cantando glória. Todo o povo de Deus cantando. Bem bonito. Glória. Pai de misericórdia, vosso Filho pregado na cruz, nos deu por Mãe a sua Mãe. Pela intercessão amorosa da Virgem Maria, fazei que a vossa Igreja se torne cada vez mais fecunda, e se alegre pela santidade de seus filhos e filhas, Atraídos para o seu convívio, as famílias de todos os povos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Gênesis. Depois que Adão comeu do fruto da árvore, o Senhor Deus o chamou, dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor: E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore, de cujo fruto te proibi comer? Adão disse, A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, Por que fizeste isso? E a mulher respondeu, A serpente enganou-me, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a e a dela esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar e Adão chamou a sua mulher Eva porque ela é a mãe de todos os viventes. Palavra do Senhor. Graças a Deus Tu és a grande so O chefe de nós inícios. Jamais deixará o coração de todos que hão de lembrar-se do poder do Senhor para sempre.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 Perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe, Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo,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 Maria de Nazaré, Maria me encativou. Cantemos juntos. Fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber. Me vejo a rezar meu coração se põe a cantar Pra Virgem de Nazaré Menina que Deus, amou e escolheu Pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Cantemos juntos, bem bonita. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Uma salva de palmas bem bonita, a Nossa Senhora do Livramento. Viva Nossa Senhora! Viva Jesus Cristo! Viva! Reverendíssimo parco desta paróquia, meu irmão de caminhada, Padre Kelto, entramos no seminário no mesmo dia, né? Fizemos encontro vocacional e hoje compartilhamos o mesmo altar, celebrando o santo sacrifício. Que alegria estar nesta noite, neste momento tão sublime em que celebramos a solenidade da Virgem Mãe do Livramento, padroeira desta porção do povo de Deus. Estimados filhos e filhas, queridos devotos, romeiros, peregrinos, de tantos lugares do nosso Ceará e do nosso Brasil, que recorrem durante esses dias ao Parazinho, para buscarem a intercessão de Nossa Senhora do Livramento para as Suas vidas. Celebrar a festa de Nossa Padroeira, a Mãe de Deus e Nossa Mãe, é celebrar a grandiosidade de Deus presente na vida da humanidade. Deus escolheu a jovem simples de Nazaré para ser a mãe de Jesus, a porta que nos abriu a esperança da redenção, da libertação, da graça de fazermos morada no reino dos céus. Maria, a escolhida do Pai, nos ajuda a também Colocarmos a nossa vida à disposição do Mestre, para que a seu exemplo possamos fazer, não a nossa vontade, porque a nossa vontade ela é passageira, mas sempre fazer a vontade de Deus. No momento da anunciação, Maria se coloca em total disposição do Senhor. Eis aqui a serva, a escrava Eis aqui o instrumento da salvação Para que a salvação entre no mundo Maria se coloca na sua totalidade Para fazer em sua vida e na vida da humanidade A vontade de Deus Nos convidando também Acima de tudo não pensarmos no nosso individualismo, no nosso egoísmo, não pensarmos simplesmente no nosso eu egoísta, mas a olharmos para o horizonte que se abre à nossa frente e sermos obedientes, fazendo a vontade de Deus. Sendo obedientes, vivendo... Distante do pecado, que marginaliza a nossa vida, que nos afasta do Senhor, que desfigura o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. O pecado, ele corrompe a nossa vida, ele tira a nossa dignidade e ele vai nos afastando do Senhor. É isso que vimos na primeira leitura de hoje, retirada do livro do Gênesis. Deus, após criar todo o jardim do Éden, após criar todas as espécies de frutas, animais, e após criar o ser humano, orienta Adão e Eva a se usufruir de tudo, Menos da árvore que estava no centro, no centro do jardim Cujo fruto era proibido Cujo fruto jamais deveria ser tocado Mas a serpente, aqui representada pelo mal Com suas artimanhas Vai até Eva força Eva a praticar o pecado, força Eva a afastar-se de Deus, desobedecendo a orientação do Pai. E assim, quando nós muitas vezes queremos nos igualar a Deus, ou às vezes, quando nós queremos ser até mesmo superiores a Deus, nós caímos sempre na tentação do demônio, que vem ao nosso encontro e que quer nos conquistar através do nosso ego ferido. Através das nossas vontades desenfreadas. Foi isso que aconteceu na vida de Eva. E Eva come o fruto proibido. E Eva dá o fruto proibido a Adão. E o pecado se estabelece na vida daquela primeira comunidade da criação perfeita, que agora começam a vislumbrar o mal, a morte, o afastamento de Deus. E após comerem do fruto proibido, eles reconhecem que estavam nus, que estavam pelados. E quando escutam a voz de Deus que os chamava, em vez de se aproximar do Senhor, qual foi a reação deles? Se esconderam. Tiveram vergonha de Deus. Se esconderam da voz de Deus, porque sabiam que estavam errados. Quantas e quantas vezes, queridos filhos e filhas, nós também pecamos. E em vez de nos aproximarmos de Deus, no sacramento da penitência, no sacramento da misericórdia, na confirmação, nós nos afastamos do Senhor. Vamos nos afastando cada vez mais. Deixamos de participar da Santa Eucaristia. Deixamos de receber o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque estamos agindo assim como Adão e Eva no paraíso após o pecado. Tendo vergonha de Deus, se escondendo de Deus mesmo Deus chamando mas pelo pecado o pecado nos traz a vergonha e aí vamos nos afastando do Senhor é preciso voltarmos para os braços do Pai mas é preciso termos coragem não sermos hipócritas como foi Adão e como foi Eva quando Deus perguntou, Deus sabia, Ele era onipotente, Ele sabia de tudo, mas mesmo assim Ele fez questão de perguntar, quem foi que pecou? Quem foi que comeu do fruto proibido? Adão, covardemente, disse, Senhor, eu comi, Senhor, mas foi a mulher que Tu me destes por companheira, foi ela que me fez pecar. E Eva vai dizer, não, Senhor, quem me fez pecar foi a serpente, e o pecado é sempre colocado nas costas dos outros, porque nós vamos deixando de ter a coragem de assumir as nossas próprias misérias, os nossos próprios erros, as nossas próprias limitações. E é muito mais fácil colocar o nosso pecado nas costas dos outros. E isso acontece tanto nas confissões. Nós sacerdotes... Instruímos tanto as pessoas a fazerem uma boa confissão, a fazerem uma boa reflexão de suas vidas. Mas às vezes, queridos irmãos e irmãs, as pessoas sentam na frente do sacerdote mais para falar os pecados dos outros do que os seus próprios pecados. E o sacerdote tem o dever de instigar. De tentar fazer com que aquela pessoa volte para o caminho certo com que aquela pessoa reconheça que o erro não está no outro mas que o erro está dentro do coração de cada uma delas é preciso ter coragem não ter medo coragem esta como teve maria que no momento da anunciação ela poderia sim ter dito um não ao projeto de deus na sua vida ela poderia sim muito bem ter se recusado Ah, senhor eu sou nova demais eu fui prometida em casamento a um homem chamado josé e não vai dar certo se eu aparecer grávida mesmo que seja pela ação do espírito santo não senhor não dá certo maria poderia ter colocado tantos e tantos argumentos mas pelo contrário ela teve a coragem de dizer Eis aqui a serva do Senhor, estou aqui por completa, estou aqui por inteira. Eu sou a tua serva. E o que importa é quando nós abrimos o nosso coração e a nossa vida para esta força divina. A força que vem do alto, que sustenta a nossa vida e que nos dá a fortaleza de filhos e filhas de Deus. É por isso que escutamos no Evangelho de hoje, São João, narrando o momento mais difícil na vida de Nossa Senhora. O momento em que ela se coloca, juntamente com as outras mulheres, aos pés da cruz do seu filho. Eu dizia hoje de manhã, na Santa Missa, aqui no santuário, como é difícil uma mãe... Ver o seu filho sofrer. Eu visito tantas famílias e encontro tantas mães que sofrem, que estão com depressão, que estão doentes no fundo de uma rede, simplesmente porque os filhos estão passando por uma necessidade, mínima que seja. Quantas e quantas mães diante de um momento da perda do filho, se desesperam, até às vezes morrem do coração, porque não aguentam tamanha dor, quantas e quantas mães, quantas e quantas mães, davam tudo, para ver o filho não ser injustiçado, e Maria passou por esta dor tamanha, mesmo sabendo que seu filho não tinha culpa nenhuma para ser crucificado, a morte mais horrível que existia naquela época, a morte de cruz, mesmo sabendo que seu filho estava ali injustamente por perseguição religiosa, por perseguição política, por inveja, por calúnia, Maria confia nas pessoas, Promessas e na palavra de Deus Ela se coloca de pé Vai dizer São João E aqui eu abro um outro parênteses para dizer Quantas e quantas mães não conseguem se levantar Quando seus filhos estão doentes Passando por privação ou quando morrem É preciso sempre um auxílio Levar a mãe até o hospital, ou levar a mãe até o caixão do seu filho. E Maria, ela permanece de, de quê? Ela permanece de pé para mostrar a fortaleza do projeto de Deus na nossa vida. Maria sabia, queridos filhos... Que para além daquele sofrimento terreno existia a glória sublime da ressurreição, a libertação dos nossos pecados, a promessa de Deus para nos libertar, para nos dar dignidade. E é por isso que ela não desespera. Ela tem a fortaleza, a fortaleza que vem de Deus. Quando nós celebramos, as virtudes de Nossa Senhora, nós celebramos a fortaleza de Deus presente na vida da simples jovem de Nazaré. E aí nós cantamos no início, ave cheia de graça. Mãe que nos inspira a rezar. Mãe que abre o seu coração para nos acolher. E na ladainha, nós recorremos sempre. Mãe dos pobres, dos doentes, dos marginalizados. Mãe de todos aqueles que passam por dificuldades. Mãe dos prisioneiros. Mãe dos sofredores. E Jesus, no evangelho de hoje, vai de fato dar à humanidade sofredora, Maria por mãe Tendo aqui como representante maior o discípulo amado Jesus olha o sofrimento de sua mãe Mas a grandiosidade daquela que soube acolher a todos Desde o primeiro momento E na pessoa do discípulo amado Jesus olha para ela e diz Mulher, eis aí teu filho Filho, eis aí tua mãe Mulher, agora tu é mãe de toda a humanidade De todos os meus filhos E sendo mãe de toda a humanidade Maria continua no céu a interceder por todos nós Continua no céu a rogar pelos sofredores, pelos pobres, pelos marginalizados Ela que é advogada nossa ela que nos socorre nos nossos momentos mais difíceis. Ela que nos atrai, mesmo em tempos tão complicados de nos reunirmos. Mas ela é aquela que nos aponta o filho que se encontra no seu braço. Lembram do casamento de Canar da Galileia? Quando o vinho, a alegria da festa, veio a faltar, aqueles noivos iam passar uma grande decepção. Os convidados iam sair dali, dizendo poucas e boas daquele casamento. Que os noivos não souberam acolher bem, que os noivos não se organizaram para as bodas, que os noivos fizeram uma festa horrível. Aquele casamento estava por um fio de se tornar um grande fracasso. Maria, ela reconhece a possibilidade de sofrimento do ser humano. E antes mesmo que o sofrimento aconteça, ela vai ao seu filho Jesus, que se encontra sempre em seu colo. E diz, filho, o vinho veio a faltar. Jesus vai dizer, mulher, a minha hora ainda não chegou, porque a hora de Jesus é a cruz, vai dizer São João. O seu verdadeiro milagre não era transformar água em vinho, e vinho de primeira qualidade, mas o seu verdadeiro milagre era a cruz. Era passar pelo sofrimento, era passar por esta humilhação, para de fato ressurgir, e dizer que quem tem a última palavra não são aqueles que o condenaram. Não são aqueles que estavam ali criticando, dizendo, se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, desce dessa cruz. Mas quem tem a última palavra sempre é Deus. E Maria olha para aqueles que estavam servindo e diz, façam tudo o que Ele vos disser. Somos convidados, queridos filhos e filhas... Nesta noite em que celebramos a festa de Nossa Senhora do Livramento, a fazermos a vontade de Deus, a vontade de Jesus, assim como fez Maria. E aqueles que fazem a vontade de Deus, recebem a grande graça do vinho novo, o grande milagre. Recebem o grande socorro e recebem também... O auxílio materno daquela que é advogada, nós, como também recorremos em sua ladainha. Que Deus nos abençoe, nos dê muita saúde por intercessão da Mãe de Deus e nossa Mãe do Livramento, e nos faça cada vez mais bons e santos discípulos de Jesus pelo testemunho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 Apresentemos a Deus os nossos pedidos comunitários. Pelo... Maria do Livramento... Mãe do Livramento, intercedei por nós. Mãe do Livramento, intercedei por nós. Pelos sacerdotes que aqui celebram conosco, pelo nosso pároco Padre Kelto e pelo Padre José Ranes, para que, imitando a Virgem do Nazaré, possa realizar os trabalhos pastorais com zelo e guardar a fé recebida com Cristo, rezemos. Mãe do Livramento, intercedei por nós. Por todas as pastorais, movimentos e por todos aqueles que contribuíram para a realização da festa da Mãe do Livramento, para que engajados nos serviços paroquiais possam continuar colocando nossos dons à disposição do Reino de Deus, com humildade e discernimento, rezemos. Mãe do Livramento, intercedei por nós para que Nossa Senhora do Livramento, a Mãe da Igreja, inspire o sentido de justiça aos governantes e autoridades, a fim de trabalharem sempre pelo bem de todos os povos, rezemos. Mãe do Livramento, intercedei por nós. Pelos devotos e devotas da Virgem do Livramento, para que a exemplo de Maria, sempre santa e fiel, Deem testemunho da sua fé, no meio do mundo, rezemos. Mãe do Livramento, intercedei por nós. Por todos os devotos e devotas que não puderam participar conosco em virtude da pandemia, para que sintam em seus corações a proteção e a presença da Mãe do Livramento em suas aflições e ansiedade, rezemos. Mãe do Livramento, intercedei por nós. Por nosso santuário, que hoje completa 80 anos da bênção da pedra fundamental. Por todos os sacerdotes, os benfeitores, os devotos, que aqui são acolhidos. Para que essa casa continue sempre, sendo uma casa acolhedora de oração, de formação e de dignidade da pessoa humana, rezemos ao Senhor. Mãe do Livramento, intercedei por nós. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Rede Amém Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício para a glória do Seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Recebei, Senhor, as nossas oferendas e transformai-as em sacramento da salvação pela força desse mistério Sejamos inflamados no mesmo amor da Virgem Maria, Mãe da Igreja, e mereçamos com ela associar-nos mais estreitamente à obra da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Hey.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 Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, e na celebração da Virgem Maria, engrandecer-vos com os devidos louvores. Acolhendo a vossa palavra no coração sem mancha, mereceu concebê-lo no seio virginal, e ao dar à luz o fundador, Acalentou a igreja que nascia, recebendo aos pés da cruz o testamento da caridade divina, assumiu todos os seres humanos como filhos e filhas, nascidos para a vida eterna, pela morte de Cristo. Ao esperar com os apóstolos, com os apóstolos o Espírito Santo, unido suas súplicas às preces dos discípulos, tornou-se modelo da igreja orante, Arrebatada a glória dos céus, acompanha até hoje com amor de mãe a igreja que caminha na terra, guiando-lhes os passos para a pátria, até que venha o dia glorioso do Senhor, portanto com todos os anjos e santos, vos louvamos eternamente, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, das vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereçam em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai, reunir o vosso povo. Por isso, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós.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 eis o mistério da fé todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice anunciamos Senhor a vossa morte enquanto Vossa vida Celebrando agora a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei ó Senhor a nossa oferta Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco E concedei que alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho Sejamos repletos do Espírito Santo E nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito Fazei de nós um só corpo e um só Espírito que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazer de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação Estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Francisco Edmilson, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. atender às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas de espécie pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos dos vossos filhos. Aqui lembramos todos os padres que passaram por esta igreja e que já se encontram na morada eterna. Quero lembrar o meu pai, Raimundo Carlos Silva Dias, que chamastes deste mundo a vossa presença. concede lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição, no dia em que ele ressuscitar os mortos, tornando o nosso pobre corpo semelhante ao seu corpo glorioso. Digamos juntos, concedei-lhe a graça de contemplar a vossa face. Digamos... Concedei-lhe a, a graça de, de contemplar a vossa face. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Lembremos todos os nomes citados no início desta Santa Missa, os devotos de Nossa Senhora que celebram este dia solene no reino dos céus, nossos parentes, familiares e amigos e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós, saciar-nos eternamente da vossa glória. Quando enxugardes toda lágrima dos nossos olhos, então, contemplando-vos como sois, seremos para sempre semelhantes a vós e cantaremos sem cessar os vossos louvores. Por Cristo, Senhor nosso, Amém. a todos saciai com vossa glória. Por Ele, dais ao mundo todo o bem e toda graça. Amém. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai,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 Queridos irmãos e irmãs, obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, rezemos juntos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.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 Felizes somos todos nós, os convidados para a mesa do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Sim. Tendo recebido o penhor da redenção e da vida, nós os pedimos, ó Deus, que a vossa igreja, pela materna intercessão da Virgem Maria, Mãe do Livramento, instrua todas as nações pelo anúncio do Evangelho e enche a terra toda com a efusão do Espírito Santo. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Quem puder sentar, sente um momentinho para a gente dar as informações como irá acontecer agora, após a missa, a nossa procissão. Né? Então a procissão, ela vai seguir -se pela avenida subindo até a imagem lá de Nossa Senhora do Livramento, entrando à esquerda e voltando pela aquela rua de trás, de calçamento, saindo ali no estacionamento e voltando aqui para a igreja. Então, não era permitido nós fazermos procissão, mas como tem muita gente né, para pagar suas promessas acompanhando a imagem, então, nós decidimos é, fazer esta procissão, mas de forma bem curta, né, para que a gente não demore muito. Então, nós iremos fazer a procissão após a missa. Chegando aqui, nós iremos descer a bandeira né, e logo depois iremos realizar o show de prêmios. Né? Então, você que ainda não adquiriu o seu cupom, você pode adquirir, a mesa do cupom está aqui do lado direito, né, ali próximo ao telão, então, vocês podem procurar. Né? Então, deixa eu pegar só aqui a folhinha dos agradecimentos, para que eu não esqueça os agradecimentos. Então, pedir só um pouquinho mais da atenção de vocês. Então é com muita alegria né, e satisfação que nós estamos concluindo esta festa do ano de 2021 em honra à nossa Padroeira, Nossa Senhora do Livramento. Então quero agradecer ao Conselho Paroquial de Pastoral, às pastorais e, e movimentos da paróquia e serviços, às comunidades da paróquia, a equipe da dimensão espiritual do festejo, a equipe da dimensão social do festejo, aos ministros da Sagrada Comunhão e Pastoral Litúrgica, aos organizadores das cadeiras aqui na Praça dos Romeiros. Esse ano, né, quem ficou organizando as cadeiras foram os jovens, foi bem participado, fiquei muito feliz com a participação dos jovens aqui na praça cedo para organizar ca as cadeiras para que vocês pudessem sentar durante a missa. As famílias que acolheram as, a imagem de Nossa Senhora do Livramento, aos corais Luz e Voz de Maria, Cristo Luz e Voz de Maria, aos doadores e equipe de organização e coletores das prendas para o leilão de São Pedro e de Nossa Senhora, a banda de música Santa Cecília, aos padres que aqui passaram presidindo a Eucaristia para nós, a equipe de ornamentação, a equipe de som, ao apoio de cada pessoa que ajudou na festa de Nossa Senhora do Livramento, a Pascô, a Magna, que esteve foto fotografando toda a festa, das equipes da barracas de lanche e barracas de artigos religiosos, equipe de coleta, aos comerciantes e patrocinadores do show de prêmios, o Marcelo, que doou seu carro para a alvorada e agora também na procissão, ao Romilson, que organizou o arteamento da bandeira e gritou os nossos leilões, e também logo mais irá fazer o show de prêmios, a barraca de artigos religiosos, a equipe de apoio e a equipe de cozinha, que ficou aqui no Educandário, acolhendo a guarda municipal, acolhendo a banda de música e a polícia militar com o um lanche. Agradecemos também a Prefeitura Municipal de Granja, Secretaria de Infraestrutura, Guarda Municipal, Polícia Militar, Agentes de Trânsito, os responsáveis pela Organização dos Noitários da Livramento, também a Secretaria de Saúde e a Vigilância Sanitária. Agradecemos a cada um de vocês que durante esses 10 dias passaram por aqui para celebrar a festa de Nossa Senhora do Livramento. Eu queria só que levantasse a mão quem pertence à paróquia de Nossa Senhora do Livramento. O povo do Parazinho, das comunidades, né? Muita gente. Graças a Deus. Baixa aí o braço. E o povo de Granja. Tem alguém de Granja aí? Levante aí a mão, povo de Granja. Muito bem. Muito obrigado aos granjenses, né? que vieram, muitos vieram todas as noites, outros, né, se mudaram de Malecuia que para o Parazinho, né? Então, muito obrigado a cada um de vocês, grangense, que estiveram aqui conosco durante essa festa, né? Precisamos viver esta comunhão dentro da nossa igreja. Eu quero agradecer ao padre Hannes né, por estar conosco esses dias aqui na nossa paróquia Hanes quando a gente morava no seminário falava muito do parazinho né eu conhecia o parazinho só do Padre Hanes falar né mas nunca tinha vindo aqui mas conhecia dele tanto falar do parazinho eu imaginava né como era pelo que ele descrevia aqui do parazinho né então muito obrigado Padre Hanes que Deus lhe abençoe fortaleça na sua vocação, cada dia mais. Que Nossa Senhora do Livramento lhe proteja. Né? É um filho de vocês. né Vocês rezem por ele e rezem para que surjam mais vocações. viu Isso foi batizado aqui. Então, vamos rezar né, por todos os sacerdotes. Eu queria só cinco minutinhos da atenção de vocês a mais. Não sei que tempo já está corrido mas algumas pessoas precisam tomar conhecimento é, do que acontece né, dentro da nossa vida paroquial. Né? Por isso que eu perguntei às pessoas daqui da paróquia para que todos fiquem sabendo né, do que acontece, como é que a gente vive e tudo. Tá certo? E desde quando eu cheguei aqui, as pessoas perguntam muito né, pelo um patrimônio da paróquia, né, que é um né? Sempre o pessoal pergunta por este carnaubau. Eu sempre digo, eu nem sei onde fica e nem quero saber onde fica. Né? Agora eu vou explicar o porquê disso. Né? Então vocês prestem bem atenção para que vocês compreendam. Né? Em 2018, quando né, foi mudado o bispo, foi mudado em 2017... Em 2018 foi baixado um decreto na diocese que todos os patrimônios das paróquias pertencem à diocese e não mais à paróquia específica. É da diocese, né? Então o carnaubal ele pertence à diocese e não à paróquia, né? Então quem arrenda o carnalbal ele entra em contato com a diocese, faz o arrendamento, faz o pagamento, tudo com a diocese. Não é com a gente aqui na paróquia. Né? Por isso que eu digo, nem sei onde fica e nem quero saber onde fica. Né? Porque não é com a gente que resolve, é com a diocese. Antigamente, quando era da paróquia, né? ficava uma porcentagem aqui e ia, né? era 70% para cá e 30% para a diocese. Hoje é o contrário, né? É 70 da Diocese e 30 da paróquia, né? Só que nos últimos anos, né, nós sabemos que a vida paroquial, ela tem muitos gastos, né? Temos funcionários, temos as despesas fixas, né? Então assim, o dinheiro foi diminuindo, né? Porque não tem muitas entradas, Aqui na paróquia, né? Então foi gasto o que existia na paróquia para pagar as dívidas existentes mensais, né? E depois foi se pedindo empréstimo à diocese para se pagar depois, tá certo? Então quando eu vim para cá morar nesta paróquia, né? Eu cheguei, não tinha dinheiro na paróquia, nós tínhamos uma dívida. De 110 mil reais. Né? Por que isso? Porque nós aqui na paróquia entra pouquíssimo. E como foi tirado o carnal bal, acabou a renda da paróquia. Né? Para vocês terem noção, o que entra de dízimo hoje na paróquia, né? no mês de maio, eu até trouxe anotada. Entra, entrou R$ 3.866. Né? As coletas foram R$ 773,20. Né? Com algumas doações, né? com os batizados, as espórtulas do batizado, nós chegamos a R$ 7.306. Mas as nossas dívidas, né? com funcionários, né? Alimentação, combustível, despesa né, de água, energia. Né? A energia daqui é muito cara, né, porque é a igreja, é o educandário, é a casa paroquial. Né? São então, três contas de luz. E quem é comerciante sabe que, ponto comercial, a energia é mais cara. E a igreja entra também como né, comercial, então a energia é bem mais cara, né? Só para vocês terem ideia de funcionários, nós gastamos por mês R$ 3.151,35. Para uma entrada que a gente tem, né, só de R$ o dízimo da paróquia hoje só dá para pagar os funcionários. Né? Só dá para pagar os funcionários. Por isso que a paróquia entrou numa dívida grande, porque precisava né, pagar as outras contas. Então, foi pedindo empréstimo à diocese para se pagar as contas. Né? Porque as comunidades também fazem um repasse, mas é muito pequeno o repasse das comunidades. Né? Então, as nossas dívidas mensais, ela está de torno de 12 a 15 mil reais. E o que entra é em torno de 5 a 7 mil reais. Então, não dá para cobrir as nossas despesas. Então, todos os meses, nós fechamos o caixa no vermelho. Né? Por isso que nós fazemos muitas promoções. Fizemos leilões, fizemos leilão gourmet, fizemos um leilão silencioso, fizemos leilão doce para ajudar a cobrir esses meses as dívidas aqui da paróquia. né? Por isso que a gente pede que o povo seja dizimista na paróquia, para que a gente possa, pelo menos, manter as dívidas. né? E ainda tem paroquiano né, que sai daqui para batizar em outras paróquias. Então, quando você sai daqui, você deixa de ajudar a paróquia para estar ajudando outra paróquia. né? Porque... A gente, né? Aqui poucas pessoas se batizam. Se batizam mais no período da festa. Mas no mês é poucas crianças que são batizadas, né? Por isso, as taxas são cobradas porque as despesas são muito altas, né? Aí às vezes as pessoas perguntaram: padre, por que não foi pintada a igreja? Se pintar a igreja com tinta, e tinta é caro, né? Precisa de dinheiro para pintar a igreja, né? Então. A gente precisa esclarecer essas coisas para vocês, né, para que vocês fiquem sabendo. O bispo me orientou que cortasse os gastos, né? Eu fui cortando o máximo que eu pude dos gastos. A última coisa que eu fiz agora em maio foi suspender o sacristão, a cozinheira e diminuir a carga horária da secretária paroquial, para que a gente pudesse pagar as contas, né? Só não despediu o padre, que não sei se eu ficar sem padre aqui na paróquia. Né? Mas quase que eu dispensou ele também. Né? Então, a gente faz. Né? Só quem sabia disso era o conselho paroquial. E as pessoas, eu escuto muito, as pessoas dizem, a paróquia de Nossa Senhora do Livramento é rica. É rica das graças de Deus. Porque financeiramente não é. E hoje, o único patrimônio que nós temos na paróquia é cada um de vocês. Porque nós dependemos do dízimo de vocês, das coletas de vocês, para que a gente possa manter né, esta casa aberta, para que a gente possa dar assistência ao povo. E vocês sabem que tudo subiu, né? Combustível subiu, alimentação subiu, né? tudo sobe, a energia já subiu de novo essa semana, né? tudo sobe né? e o que entra é muito pouco, né? E eu perguntei também aos granjenses, né? Porque lá a situação está pior do que a gente aqui no Parazinho? Porque lá são três padres, eu acho que são cinco funcionários, ainda tem duas freiras. né? E lá a situação também está bem feia. Por quê? Porque para muitos as pessoas confiam lá em granjos, os aluguéis dos pontos comerciais. Também é da diocese. Então, não são não é mais da paróquia. né? Então, a paróquia de Granja também vive do dízimo e das coletas que vocês fazem nas missas. Por isso, ajudem a paróquia de vocês também de Granja, como vocês também devem ajudar também aqui a paróquia de Parazinho. Né? Então, é só um esclarecimento, que muita gente me perguntava por este carnaubau, e agora eu estou explicando por porquê. Né? O carnaubau é da diocese, né? E nós estamos com a dívida, estamos pagando ainda esta dívida de Ossese. E quando a gente terminar essa dívida, aqui para 2023, aí eles vão começar a passar né, 30% do carnaubal para a gente. Então, hoje nós estamos vivendo do dízimo e das coletas e das taxas dos batizados, né, que não são muitos. Então, a gente pede sempre a, a compreensão, né, a ajuda de vocês quando a gente promove estes eventos na paróquia. Né? Então, assim, já são dois meses também né, que o salário do padre não dá para pagar. Né? Então, tem dois meses que o padre não recebe salário. Por quê? Porque só dá para pagar os funcionários. Né? E pagar a água, a energia, que são as coisas básicas que nós temos que pagar. Então, que Nossa Senhora providencie né, mais alguma parte financeira nessa festa para que a gente possa e pagando as nossas dívidas mensais. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham compreendido, tá certo? E agora, o Padre Rândio vai nos dar a bênção para que a gente possa começar a nossa procissão. Então, chegando, a gente desce a bandeira e faz o show de prêmios. A procissão, os coroinhas vão na frente... Depois, os ministros da Eucaristia, o carro andou, eu não sei se a banda de música veio, né? Se tiver vindo a banda de música e o povo. Vamos em duas filas, né? Não precisa ir pisando um no outro. Um atrás do outro, bonitinho, né? Vamos subir aqui na avenida e depois descer e chegarmos aqui novamente, tá bom? Depois vamos dar continuidade. Muito bem Então, Padre Kelto falando aqui E eu só pensando também na minha paróquia Que eu estou pensando mesmo, viu Padre Kelto É tempos difíceis, né Então ajudem a paróquia de vocês Ajudem o Padre Ajudem né, a, a paróquia continuar no processo de evangelização Vocês gostam que o Padre esteja sempre esteja sempre disposto, né? Então vamos estar à disposição para ajudar os nossos sacerdotes e as nossas paróquias nesses tempos difíceis. Você que tem, Padre Kelto, muito obrigado pelo seu convite, muito obrigado né, por me acolher tão bem na sua paróquia. Deus abençoe. A paróquia de Uruburetama está de portas abertas também para de receber. Quando passar para Fortaleza dê uma entradinha na paróquia para nos fazer uma visita, tá certo? Você que trouxe seu objeto religioso, levante também, e nesse momento da bênção final, nós iremos abençoá-lo. Obrigado a todos vocês, que Deus os abençoe até próximo ano, se Deus quiser, com as bênçãos e as graças de Deus e Nossa Senhora do Livramento. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus de bondade, que pelo filho da Virgem Maria que salvar a todos, vos enriqueça com sua bênção. Amém. Seja vos dado sentir sempre e por toda parte a proteção da Virgem Mãe do Livramento por quem recorrestes o autor da vida. Amém. E vós, que vos reunistes hoje para celebrar a solenidade de nossa Padroeira, possais colher a alegria espiritual e o prêmio eterno. Amém. Desça sobre todos vós, sobre vossas famílias, sobre esta paróquia, sobre os objetos religiosos, a bênção do Deus rico Todo-Poderoso por intercessão de Nossa Senhora do Livramento. Pai, Filho e Espírito Santo, Amém. a alegria do Senhor seja vossa força e de em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva Nossa Senhora do Livramento! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Viva todo o povo de Deus! Viva! Vamos dar início à nossa procissão.